Boa tarde, boa tarde. Olá, meu nome é Inês Almeida, sou nutricionista do município de Óbidos e hoje estamos aqui com a dona Odília para nos ensinar a fazer a ferradura de noiva. Vamos começar? Vamos sim. Então o que é que vamos precisar? Enquanto vou preparar os ingredientes para as ferraduras, vou derreter a manteiga na água. Bem. Normalmente na minha casa faço um chá, ponho uma casca de limão. Mas também ponho a raspa. Portanto, vamos pôr a farinha. Até Até quanto é que farinha? Um quilo com fermento e um quilo sem fermento. Ok. E um quilo de açúcar. Agora vou fazer a raspa de limão. É a raspa de um limão inteiro? Ah, isso é à vontade das pessoas. Quem gosta muito, faz com o limão inteiro. Agora fica assim. Vamos pôr o fermento, que se esfrega com a farinha. agora misturo tudo. Sempre à mão. Sempre tudo à mão. Quantos anos é que tem a salvidar? Este salvidar já deve ter uns 40 anos. É capaz disso, é? Também é preciso termos cuidado, porque não pode pôr tão quente. Agora, Olha, eu sou católica água. e então faço sempre o sinal da cruz. E costumo fazer sempre estas ferraduras no hum. Natal? É, pelo Natal, a receita de farinha e açúcar é igual. O limão, a manteiga, tudo. Só que é erva doce. Que é a tradição de, da nossa broa de Natal. Eu gosto muito e são tradições que a minha mãe me ensinou e ouvia fazer. O facto de fazer aqui no Alguidar de... de barro é muito mais tradicional, não é? É. Eu gosto mais. A é massa, depois, parece que acaba de falar com a gente. Olha, deixa que está quase. Mas gosto muito. E cozer pão, isso tudo. Também gosto muito. E quando se faz com gosto, sai sempre bem. É. Se, seja o que for. Pronto, vou arrumá faço o sinal da cruz, e fica alugado, umas duas horas mais ou menos, cara. mas pronto, tapa sapadinho, não é, com os paninhos, ajudar a amassatar a, a banfadinha, então agora, depois de alugadar, vamos passar, Fazer para fazer um... o molde da, da ferradura. Ah, okay. Examos só. aqui a, o saco da farinha, não é? Sim, tem que ser para para se a, a farinha para não pular, exatamente. Enrola-se, faz-se assim, dobra a ferradura e depois faz assim uns pequenos cortes para ficar a marca. É. pois depois faça o tamanho que nós queremos, queremos maior e maior, mais pequenino, mais pequeno, Cozido em forno de lenha fica sempre é, diferente. É, muito bom. Cozido em forno... É sempre diferente. Oh, está, é, é, ou... é. é, assim, senhora. Duas é. ferraduras, agora bate-se no ovo. completo, com um pincelinho, dá-se a cor. Que é para que ficar bem bonitinho. É. Para é assim ficar envernizadinho. E agora? Vamos levar ao forno. A agora o tem que é ali ao dentro. Forno. Vamos? Para o forno? Vamos. Para o forno. Aí está Ai, estão muito bonitos. Estão sim. Já estão prontos, olha é que é bonitos não estão. Estão sim. Senhora. Não acham? Entrei quanto tempo é que eles ficaram no forno? É assim, no forno da lenha a gente vai olhando como é que eles estão, porque de vez em quando o vírus, que é para eles crescerem. Ah. Mas talvez um, uns 20 minutos. Pá. Depende das temperaturas, não é? Há um bocadinho quentinhas. Há quentinhas, sim senhora. Podem provar. Com o cafezinho da avó, que maravilha. Olá, doutora Tilda. Boa tarde. Quero trazer-lhe uma lembrança. Tu não era, era preciso, obrigada. Eu queria agradecer-lhe agradecer a sua presença e também agradecer a disponibilidade da Junta de Freguesia do Olho Muito obrigada.